Bem-vindos ao segundo webinar da série A Gestão do Desempenho Corporativo – A Importância da Automatização do Orçamento de RH. Iremos falar de um assunto muito importante o qual, para algumas empresas, eu até diria para a grande maioria delas, deixa seus gestores com uma tremenda dor de cabeça na hora de sua elaboração e principalmente no controle durante o ano fiscal. Eu estou falando do orçamento de RH, o gasto com pessoal. Por esse motivo, estou aqui para falar sobre a importância da automatização do orçamento de RH. Nos dias de hoje, o processo de elaboração do orçamento de RH está cada vez mais exigente, tornando necessário um maior detalhamento das informações, de forma que a projeção fique muito próxima do realizado, o que irá assegurar uma maior assertividade dos números e que o controle aconteça de forma ágil e segura. Neste webinar, vocês irão entender os pontos mais importantes para a elaboração do orçamento de recursos humanos e também em que as soluções de ESPLAN podem nos auxiliar. Aqui falaremos sobre a elaboração do orçamento de gastos de RH, premissas orçamentárias, formas de elaboração do orçamento de RH, análise e projeção, fonte de dados, classificação dos gastos com o pessoal e as dificuldades na elaboração do orçamento. Elaboração do orçamento de gastos com RH Como podemos ver, em determinados segmentos de negócio, as despesas com pessoal chegam a 55% de representatividade em relação à sua receita. Por isso, é fundamental a participação da área de recursos humanos no processo orçamentário, na projeção dos gastos e simulação de cenários para garantir que os números projetados estejam mais próximos das metas estipuladas pela empresa no que diz respeito a despesas com pessoal. Falaremos agora sobre as premissas orçamentárias. Primeiramente, devemos focar no momento da projeção orçamentária. Após as definições das diretrizes orçamentárias, durante a fase de planejamento estratégico pela empresa, são repassadas para a área de controladoria as estratégias que serão adotadas para as demais áreas, bem como as específicas relacionadas aos gastos com o pessoal durante a construção do orçamento, utilizando as principais premissas de orçamento de RH. Projeção de correção salarial. Decídio coletivo e enquadramento. Projeção de encargos. Projeção de novas contratações. Projeção ou ampliação de uma nova planta. E a projeção de férias coletivas e promoções. Forma de elaboração do orçamento de RH. O orçamento de RH pode ser elaborado de duas maneiras, centralizado e descentralizado. O centralizado normalmente fica sob o cargo do departamento de RH, enquanto o descentralizado ou colaborativo é feito de forma conjunta entre departamentos e o RH. Base histórica para análise e projeção de despesas com pessoal A base histórica é a capacidade de previsão de uma empresa e está na competência em gerenciar cenários futuros de forma dinâmica, rápida e eficaz. Ela é o retrato fiel e antecipado do ambiente em que a empresa atua. É a bússola do gestor. É o mapa das ações operacionais em busca da tradução estratégica. A base histórica será analisada para a elaboração de projeção futura. Neste tópico, iremos descrever as principais formas de projeção dos gastos com o pessoal, dependendo do nível de detalhe que cada empresa necessita. Começando por Centro de Custo Contábil normalmente pelo histórico que a empresa já possui de anos anteriores, pode ser também por categoria profissional, que é realizado por centro de custo barra cargo, utilizando o critério cargo barra média, processo que pode ser facilitado pela exigência de um plano de cargos e salários estabelecido pela empresa. E ainda podendo ser também por matrícula de funcionário, o que é sugerido nas empresas que tenham até 1.500 funcionários e distribuídos entre unidades de negócio. Falaremos agora sobre fontes de dados. Após termos feito todo esse trabalho de análise e elaboração de nossa projeção de despesas com o pessoal, precisamos, acima de tudo, ter confiança nas informações extraídas dos sistemas e ainda uma solução que facilite a construção e o controle dessas futuras projeções. Para realizar o orçamento de RH, as informações normalmente são extraídas das seguintes fontes de informação. Sistema de folha de pagamento. Hoje no mercado temos RM, SAP, Microsiga, ADP, com cerca de 90% dos dados. Outros sistemas operacionais, ERP, Módulo de Benefício, Excel, etc., e também informações gerais das áreas: contratações, férias, HE. As soluções GESPLAN realizam esse trabalho de forma confiável e automatizada. Dando seguimento Classificação dos gastos com pessoal Outro fator importante é conseguir classificar de forma controlável e segura os gastos com pessoal. As soluções de Esplan automatizadas possuem entre suas funcionalidades a classificação de gastos com pessoal, tornando o controle destes seguro e os classificando em suas categorias corretas, tais como salários, remuneração direta para o funcionário pelo trabalho realizado, esses gastos podem ser classificados ainda como salários fixos ou salários variáveis. Temos também encargos. São taxas legais obrigatórias que podem ser pagas diretamente ao funcionário como férias, adicionais de férias, 13 terceiro salário, hora extra, hora noturna, insalubridade, ausência remunerada, reembolso remunerado, DSR e licenças. E os valores que não são diretamente para o bolso do funcionário, mas compõem os benefícios e garantias para o trabalhador, como o INSS e o FGTS. Temos também benefícios. Os benefícios são valores adicionais que a empresa oferece para seus funcionários como auxílio-transporte, auxílio-refeição, plano de saúde, plano odontológico, auxílio-medicamentos, auxílio-educação, entre outros. E temos ainda a classificação de outros gastos como treinamentos. Demonstrar e calcular os encargos tributários de forma rápida e segura, agrupar de forma ordinária com um controle eficaz os benefícios oferecidos pela empresa, além de outros gastos como treinamento, estágio e etc., são vantagens que as soluções de Splan têm em sua funcionalidade, principalmente de revisão de aplicação dos encargos, como parte fundamental e importante no orçamento de pessoal. Dificuldades na elaboração do orçamento. Após revisarmos todos os pontos anteriores, nos deparamos agora com os principais desafios que enfrentamos durante a fase de projeção do orçamento. Isso se deve ao fato de não existir no mercado muitas ferramentas estruturadas para esse tipo de atividade. Então, como alternativa, a maioria das empresas recorre à utilização do Excel, várias planilhas, como instrumento para apoio no processo. Dentro das principais dificuldades encontradas pelos gestores de recursos humanos durante o processo de orçamento, podemos citar então a falta de uma ferramenta especializada para a projeção e simulação dos encargos e benefícios, exigência de alto nível de detalhamento para a projeção, volume de dados, dependência das informações de outras áreas durante o processo, isso tudo gerando dificuldades na consolidação das informações. Bem, para melhorarmos esse processo de elaboração e acompanhamento do orçamento, diminuir as dificuldades, devemos buscar Obter melhoria dos processos, automatizar a geração das informações dos sistemas de gestão, tornar ativa a participação dos gestores em sua construção de forma a ampliar a responsabilidade do coletivo e construir um orçamento preciso, com maior colaboração no controle e justificativas. Real versus planejado. Para auxiliar os gestores nesse importante desafio, que é a elaboração do orçamento de gestão de pessoas, apresento a vocês as soluções GESPLAN. Utilizando a experiência adquirida ao longo de 15 anos no mercado de softwares e serviços, a GESPLAN já implantou suas soluções em inúmeros clientes dos mais diversos segmentos, incluindo indústria, varejo, educação, plano de saúde e serviços utilizando as melhores práticas de negócios ao longo das implantações. A GESPLAN contribui para que as empresas e os gestores de RH possam ter tranquilidade e confiança nas tomadas de decisões, baseadas nas projeções, pois de maneira muito ágil e prática, as soluções permitem as simulações de projeção dos gastos por headcount, cálculo automático dos encargos, projeção de benefícios, alocações e demais gastos por headcount automatização para extração das informações e ainda a possibilidade de elaboração do orçamento centralizado ou descentralizado. Falando um pouquinho mais sobre a projeção dos gastos por headcount, ou seja, por matrícula de funcionário, demonstramos a projeção por cargo ou por nome, preenchendo as premissas orçamentárias para cada funcionário com os benefícios e adicionais. Informa ainda taxas legais e encargos. As soluções de ESPLAN também fazem o cálculo automático dos encargos como parte fundamental do orçamento de pessoal. A projeção de benefícios. Após a validação dos cálculos de benefícios, os valores e os dados serão enviados para as respectivas combinações contábeis. Aqui vemos o relatório de headcount, onde poderá ser feita a validação dos dados através dos relatórios e consulta disponíveis ao sistema. Com isso, temos relatórios das contas com pessoal por grupo de contas. Temos também a simulação do impacto dos custos com pessoal no DRE. Para finalizar, caso tenha dúvidas sobre a elaboração do orçamento de RH ou sobre as funcionalidades do sistema GESPLAN, entre em contato conosco solicitando maiores informações. Teremos o maior prazer em atendê-los. Muito obrigado a todos e até o nosso próximo webinar.